Vou ensinar você a fazer um estojo que reage à luz neon e aí meus cocumons mais lindos do mundo, tudo bem com vocês? Eu sou a Tava Seji, e vocês estão aqui no Leite com Biscoito. Hoje eu trouxe uma coisa super maneira, super diferente, muito fácil de fazer. Eu vou ensinar você do outro lado a fazer um estojo que reaja à luz neon, sem contar que ele é muito legal. Então, se você tá curioso e quer aprender a fazer, confere o vídeo. Você vai precisar de cola quente, estilete, tesoura, um zíper verde limão de 18 centímetros e duas garrafas de refrigerante Mountain Drill. a primeira coisa que eu vou fazer é tirar o selo da embalagem e tirar toda a cola que fica presa nele para ficar bem lisinho dois dedos antes da linha de terminar a garrafa eu vou furar com estilete e usar a tesoura para recortar essa parte essa parte vai ser a tampa do estojo <música> Agora, na outra garrafa, eu vou fazer um furo bem na parte de cima, certinho na linha, e eu vou cortar com a tesoura. Essa parte vai ser o corpo do nosso estojo. Música com a cola quente eu vou fixar o zíper na garrafa uma ponta do zíper em cada lado coloque a cola bem certinho para não pegar no zíper e ele acabar ficando difícil de abrir o acabamento ficar melhor, eu recorto essa parte de tecido que sobra do zíper e eu colo ele bem certinho a garrafa de Montandreel automaticamente reage à luz neon, então a gente não vai precisar usar nenhum tipo de tinta especial nela é só usar ela do jeito que ela veio ao mundo mesmo Montandreel paga nós! Agora, pra finalizar, não custa nada você abrir e fechar o zíper algumas vezes pra ter certeza de que não ficou nenhum pedacinho de cola quente interferindo no caminho. E é isso. O estojo que reage à luz neon tá pronto. É isso aí, eu realmente espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar seus comentários aqui embaixo Pra eu saber o que vocês acharam Se vocês aí quiserem aprender alguma coisa Ou quiserem que eu faça alguma coisa pra vocês Também deixa aqui embaixo Se inscreve no canal pra conferir todas as coisas que eu ando fazendo Dá um joinha pra fortalecer a nossa amizade É isso aí, até a próxima e falou!